E aí meu povo, estamos aqui de novo com mais um vídeo saindo aí do forno e este vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco a ideia de intervalos reais então a gente está dentro dos conjuntos, é, o conjunto dos números reais onde é, esse conjunto a gente viu que ele engloba ali todos os, sub, os conjuntos ou subconjuntos dos reais que trabalhamos até aqui, tá ok pessoal? Então olha só, é importantíssimo que a gente saiba é, ou a gente estude trabalhe com muito cuidado os intervalos reais que também são subconjunto dos números reais, tá ok? Então vocês é, com certeza vão se deparar, né? Quem for prestar algum concurso, vestibular, o Enem, é, concursos militares, é, vai se deparar com esses intervalos com certeza, porque é um assunto que não está apenas no conjuntos, é, nos números reais, por exemplo, que a gente trabalha conjuntos numéricos. Pessoal, intervalos reais a gente trabalha muito em equações. Equações, a gente trabalha também. Funções, então quando a gente está estudando o sinal de uma função, tem muito de intervalos reais. A gente saber ali qual intervalo que deixa uma função positiva ou uma função negativa. Então é, é muito, mas muito importante. Às vezes a gente trava numa questão e a gente não sabe. Pô, eu não consigo passar para a próxima etapa porque está faltando alguma coisa. Está faltando exatamente a base. Preste atenção nesta aula, pois ela é uma base, ela serve de base para outros assuntos importantes que muita gente acaba travando por não dar a real importância para esse assunto, tá ok? Então a gente vai trabalhar com os intervalos reais e vamos trabalhar também com as operações dentro desses intervalos. Quando a gente trabalha com dois ou mais intervalos, a gente está trabalhando, pessoal, com operações, a união, a interseção, a diferença, tudo aquilo que a gente viu até agora, tá ok? Então não deixe de assistir esse vídeo com muito cuidado, tá ok? É... E antes, se inscreva e curta o vídeo a gente continua aqui postando aula para vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos dar início, vem comigo aqui pessoal e já vamos começar aqui com os intervalos limitados, olha só. E eu falo é, intervalo ilim, é, limitados, pessoal, porque a gente vai ver também os intervalos ilimitados, tá, ok? São dois tipos, é, só que primeiro eu vou trazer para vocês aqui os intervalos limitados. E o que significa isso, intervalos limitados? Como vocês conseguem ver, eu trouxe aqui três exemplos e a gente vai trabalhar bem com eles antes, aqui no início, tá? É, eu digo para você que tem um extremo, são dois extremos, tá? A gente tem um extremo aqui que eu chamei de A e um outro extremo que eu chamei de B. E aqui da mesma forma, ou seja, é como se tivesse o início e o fim. É um intervalo que ele é exatamente é, o que a palavra diz, limitado. Diferente, por exemplo, de um intervalo ilimitado, onde é, essa, esses números aqui continuariam. Os números que a gente quer, a solução do problema continuaria, tá ok? E quando eu digo solução, é, é exatamente ela que a gente busca nos problemas, tá? Então a solução, quem a gente quer no problema aqui nessa primeira situação, são todos os números de. Reais, lembrando que a gente está trabalhando com números reais, intervalos reais. Todos os números entre A e B. Vamos imaginar o um exemplo. Ó, todos os números entre menos 2 e 5, por exemplo, estaria dentro deste intervalo. A solução do problema, quem a gente quer, está aqui dentro, pessoal. São esses números aqui, ó, esses x. Vamos chamar de x. São todos os números entre menos 2 e 5. Só que aqui tem um detalhe importante. Olha só que legal. Quando a bolinha está fechada... Tá? Neste intervalo aqui, a gente inclui os extremos, ou seja, o 5 e o menos 2. Tá ok, pessoal? Diferente, por exemplo, desta situação aqui. Ó. A gente tem o A na bolinha fechada e o B com a bolinha aberta. Isso quer dizer o quê? Que no intervalo entre A e B, o B ele não entra. Olha só que legal. Então, vamos imaginar aqui que tivesse menos 2 e 5 aqui também. Pessoal, o menos 2 ele faz parte de quem a gente quer. Quem eu quero? Do menos 2 até próximo a 5, até o 5, não incluindo o 5, tá ok? Porque a bolinha está aberta. Aqui, ó, temos duas bolinhas abertas. Então, se fosse números, aqui eu coloquei A e B para generalizar, tá? Pode ser qualquer número aqui. Então, eu estou pegando o exemplo de menos 2 e 5 para ficar simples, didaticamente, ficar melhor é, para a gente enxergar. Então, ó, olha só... É, entre menos 2 e 5, a gente aqui neste intervalo não está incluindo nem o menos 2, nem o 5. Olha só que legal. Então, eu quero todos os números aqui, ó, vamos chamar de x, todos os números que estão entre menos 2 e 5, todos os números que estão aqui entre menos 2 e 5, incluindo menos 2 e 5, e aqui incluindo menos 2 e não o menos 5, ou melhor, o 5. Né? Então, pessoal, eu posso expressar esses valores que eu estou buscando aqui os x, os valores desconhecidos, a solução do meu problema é da seguinte maneira: vamos chamar esse, essa solução de i. De intervalo, tá? Então, esse intervalo ele vai aqui ó, de A, o colchete aqui está voltado para o A, até o B, ou então do menos 2 a 5. Observe aqui que os cochetes eles estão voltados para A. E também aqui está voltado para B. Isso indica que eu estou incluindo o A e incluindo o B. Aqui, pessoal, olha só que legal. Quem são os valores que eu estou buscando? Quem são os valores que eu estou buscando? Vai de A ou menos 2, certo? Até o B. Só que o cochete aqui ó, voltado para fora, porque a gente não inclui o B, tá ok? O intervalo que eu estou buscando aqui ó, seria quem? Seria de A ou menos 2, tá? Até o B um colchete virado para fora. Só que eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira também, ó. A gente pode usar o parênteses, tá OK? Os parênteses aqui, ó. Então esse intervalo ele também poderia ser escrito assim, ó, de A até B. Aí sim, as parênteses eles podem ser voltados para o número, não tem o parênteses voltado para fora, tá? Onde a gente aqui indica que não está incluindo o A nem o B. Aqui, por exemplo, pessoal, olha só que eu poderia, como eu poderia escrever isso aqui. É, eu poderia escrever... Na realidade, como só tem está fechado para A e B, então seria apenas dessa maneira aí, tá ok? Então, fique ligado nesse detalhe aí, que é, costuma confundir muito o pessoal, a galera, na hora da prova, tá? Então, olha só, como é que eu poderia é, escrever, ó, na, seg na segunda situação aqui, eu poderia escrever com os parênteses, olha só. Então, aqui seria de A até o B com os parênteses, tá? Então, eu não estou incluindo aqui o B, pessoal, tá ok? fica ligado nesse detalhe uma outra maneira que é mais comum aparecer para você na hora da prova é essa aqui, ó pessoal, olha só é, quem seria o X que eu tô procurando? quem seria a solução do meu problema? pessoal, são todos os X pertencentes aos reais tá? todos os X pertencentes aos reais onde esse X está entre os 5 e o menos 2, vou pegar o 5 menos 2 como exemplo, poderia ser a e b, tá ok? Para generalizar. Então, ó, só que o menos 2, ele está incluso, então o x também é igual a menos 2. E o x também é igual a 5, porque o menos 2 e o 5 estão inclusos. Então, é por isso que a gente coloca o igual aqui, tá ok? Aqui nessa situação, eu teria é, a seguinte situação. quem é a solução do meu problema. São todos os x, são todos os x reais, ou seja, pertencentes aos reais, onde... Eles, esses valores que eu quero, estão entre quem? Estão entre 5 e menos 2. Se não incluísse nenhum 2 e nenhum 5, ou seja, apenas os números que estão entre os dois, eu deixaria assim. Só que o menos 2 aqui, ó, ele faz parte, então, eu digo que esse x também é igual ao menos 2, tá? Que poderia ser A e B, só lembrando desse detalhe. Pessoal, olha só. Aqui, neste exemplo, quem seriam os valores de x que eu estou procurando? A solução do meu problema seria todos os x pertencentes aos reais, todos os x reais, onde esses valores que eu estou buscando estão entre menos 2 e 5, pessoal. Olha só que legal. Então, todos os valores que eu estou buscando estão entre menos 2 e 5, excluindo o menos 2 e excluindo o 5, tá? Outro detalhe muito importante. Olha só essa primeira situação. Aqui neste intervalo, eu tenho um valor mínimo e eu tenho um valor máximo. Tá? Porém, no segundo exemplo aqui, eu tenho o um valor mínimo, que é menos 2, que ele faz parte da minha solução, só que eu não tenho um valor máximo. Olha só que detalhe interessante, pessoal. Por quê? Aí você deve estar se perguntando, professor, 4,9 não seria um número, é, o número, o valor máximo aqui? Eu digo para você que não, porque eu poderia colocar aqui também o 4,99. Que é um número real, não é isso? É um número real e está mais próximo de 5. Aí um outro colega poderia dizer, não, 4,99999 está é, mais próximo ainda e está. E a gente vai ficar aqui a tarde toda, a vida toda e não vai encontrar um número... É, o, o maior número que está antes de 5, tá ok? Então, com os números reais, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque se fosse os inteiros aqui, pessoal, olha só que legal, se é, no problema eu estivesse trabalhando, dizendo para você que o universo considerado fosse os inteiros, o mínimo aqui seria menos 2 e o máximo aqui seria 4. Aí sim, porque eu não estou trabalhando com os reais, tá? Eu estou trabalhando com os inteiros. Então, tome bastante cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque é, isso aí com certeza é, deixa muita gente aí é, perder a questão por detalhes. Tá ok, pessoal? Vamos ver aqui os intervalos ilimitados agora. Bom, e como vocês estão vendo aqui, os intervalos é, ilimitados, pessoal, é, é fácil perceber que eles não têm dois extremos, né? Um ponto de partida, mesmo que esse ponto não seja o mínimo nem o máximo, mas ele tem um ponto de partida e continua, não tem fim, tá? Então, aqui entra a ideia de infinitude, tá? Então, pessoal, olha só, eu trouxe aqui cinco detalhes para a gente trabalhar nesta aula. Preste bastante atenção para não cair nas pegadinhas é, que costumam aparecer aí nas provas. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Imagine que b é um número real fosse um número real. Então observe que o b está incluso neste intervalo aqui que eu deixei destacado em laranja, tá ok? Então quem são esses valores que eu quero? Vamos lá. O intervalo sendo bem direto agora já que a gente aprendeu os detalhes é esse intervalo aqui pessoal. Ele vai de Menos infinito, observe que está para a esquerda na reta real. Quanto mais para a esquerda, mais negativo, né? Menor é o número, tá ok? Lembrando que antes de zero, né? Então, ele vai... O intervalo à esquerda é o menos infinito e a direita, ele vai até B, incluindo o B. Então, aqui estaria o nosso intervalo, né? Ou poderia ser escrito assim também, pessoal. Olha só, vamos lá. Esse intervalo ele também poderia ser é escrito assim, ó. O, a chave voltada para o infinito... Tá ok? A chavezinha voltada para finito infinito. E o infinito é sempre aberto, sempre vai ser ou a chave ou o cochete voltado para fora. Sempre essas duas situações, porque a gente não tem é, um limite inferior aqui. Tanto inferior quanto o é, superior também, tá? Então, observe que o infinito a gente não tem como fechar, porque não tem um valor exato lá no menos ou no mais infinito. Tá ok, pessoal? Então, aqui, ó, menos infinito e o B. Então, B aqui poderia ser é, o nosso também colchete fechado, né? para dentro, melhor dizendo. para dentro, incluindo o B. Tá ok? E o nosso conjunto, a nossa solução, quem seriam os valores de X? Olha... A solução do nosso problema, quem a gente quer aqui, tá? Estou colocando aqui solução, que é para você só se lembrar que, quem são os valores que a gente está querendo no problema, já que é muito comum aparecer nas inequações na, no estudo de sinais, lá na função, tá ok? Então, é importante a gente fazer esse link com a solução do problema. Então, a solução seria quem? Todos os valores, quem a gente quer? Todos os valores reais, ou seja, pertencente aos reais, onde... Esses valores eles são menores que B, só que B faz parte do no, da nossa solução, pessoal. Então, o B, então a gente coloca o sinal aqui de igual, porque tá, ok? esse tracinho aqui significa igual. Então, x também é igual a B, B também faz parte do intervalo estudado. Tá, okay? E aqui, quem são esses valores que a gente quer aqui neste intervalo, pessoal? Vamos lá, o nosso intervalo aqui, ele vai de A, incluindo o A, colchete voltado para o A, até o mais infinito. Tá ok? Lembrando que o infinito, o colchete é sempre para fora, ou então a gente usa os parênteses aqui, tá? Então, esse intervalo aqui também pode ser escrito assim, pessoal. Estou colocando as duas formas para você não é, ficar com dúvida na hora da prova. Então, ó, o A está incluso e o infinito aqui, ó, eu poderia fazer, pessoal, sem o sinal de mais, tá? Quando a gente tem aqui o um mais infinito, infinito positivo, que é para a direita aqui, então a gente não precisa colocar o sinal de mais aí, tá? E eu poderia colocar aqui também, ó, os parênteses, tá? O parênteses, ele é sempre voltado para o número, mesmo que seja o símbolo de infinito, tá? Ele é sempre voltado para o. O símbolo que eu estou trabalhando aqui. Tudo bem, pessoal? E quem seria a solução do nosso problema? Quem a gente quer? Olha só. Esse intervalo também poderia ser escrito assim. ó. São todos os números reais. Onde... Esses números são maiores que A, são todos os números maiores que A. Eu quero todos os números maiores que A, só que o A faz parte fase, então a gente coloca o sinal de igual, porque o X também é igual a A. São todos os números maiores que A e também o próprio A. Tá? Aqui, vamos lá para um terceiro exemplo. Pessoal, quem seria o intervalo aqui do nosso problema? Vamos colocar aqui em cima. O intervalo, ele poderia ser escrito assim, ó. Perceba que o B, ele não faz parte do intervalo agora. Então, ficaria do menos infinito, olha só, menos infinito até o B. Só que como o B não faz parte, é o cheio voltado para fora. Ou, vou colocar aqui, ou esse intervalo, ele poderia ser assim, ó, de menos infinito, tá? Aí, quando eu tenho menos, eu, tenho, eu sou é obrigado a colocar aqui o sinal, tá, pessoal? O menos infinito, eu tenho que colocar o sinal negativo, tá? E o B, então aqui, o parênteses também voltado para o B. Então, ó, esse intervalo que não inclui B, eu também poderia escrever desta forma, tá? Agora, quem é a solução? Quem são os valores que eu quero? Quem são os X que eu quero? Pessoal, a solução seria todos os X pertencentes aos reais. Onde esses valores são menores que B, são? Inclui o B? Não, porque a bolinha está aberta. Se a bolinha está aberta, eu não coloco sinal de igual, tá? Então, os valores que eu quero são todos os valores menores que B, por isso que o B ele não faz parte da nossa, é, do nosso probleminha, tá? da nossa solução. Vamos lá para o penúltimo aqui, pessoal. Penúltimo exemplo. Solução aqui, ou melhor, intervalo. Quem é o um intervalo aqui? Isso aqui eu achei interessante trazer para vocês. Porque observe que aqui ó, não é uma bolinha, só para marcar aqui é, a origem, tá? O zero. Então, ó, aqui, pessoal, essa reta é a reta real. São todos os números reais. Olha só que legal. Então, eu poderia escrever todos os números reais da seguinte maneira: para mais infinito, de mais infinito até. Ou melhor, menos infinito né? até o mais infinito. Olha só que legal. Os números reais podem ser escritos assim. Ou também, né? a gente poderia ter aqui, ó, menos infinito até mais infinito. Vou até colocar aqui sim um sinal de mais, tá? porque pode aparecer assim para você também. Ó. De menos infinito até mais infinito. Tá? Então aqui estaria o conjunto. Quem é esse conjunto? Quem é a solução? Aqui, quem são os valores que eu quero, os valores de x? Todos os reais. Olha só que legal. Tá? Então, aqui estaria a nossa reta real completa com todo mundo. A solução é todo mundo. É os números, né? ou são os números reais. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Para nossa... o último exemplo aqui, eu trouxe, achei interessante. Porque, assim, ó, às vezes, muitas vezes, aparece o seguinte. A solução é todo mundo, menos um carinha. Olha só, um carinha aqui que está excluso tá então eu quero todo mundo menos esse carinha eu coloquei a aqui mas pode ser qualquer número eu quero todo mundo menos ele menos o a como é que eu posso escrever isso aí olha o intervalo considerado quem eu estou trabalhando aqui seriam quem pessoal todos os reais eu posso escrever assim ó Todos os reais menos o carinha ali. Menos quem? Menos o A, que poderia ser um número qualquer, um número real qualquer, tá? Eu quero todo mundo menos esse cara. Então pode ser escrito também dessa maneira. Tudo bem, pessoal? A solução possível para isso aí também. Todos os reais, o x aqui, ó são todos os reais, onde é, esse x que eu quero é diferente, não pode ser o A. Olha só, pode aparecer assim para você também, tá? São duas situações que estariam corretas é, quando eu quero excluir um número de um conjunto todo. Então, eu digo que é o conjunto em si, se fosse os inteiros. Z menos ele, menos o número que eu quero. N menos o número que eu quero, tá? Q menos o número que eu quero. Todos os reais, todos os ques, todos os... Ou seja, qualquer conjunto que você está trabalhando, você coloca o número do conjunto aqui. Todos os números que são reais, que são racionais, irracionais, naturais, inteiros. Onde esse número que eu estou trabalhando aqui, esses valores... Tem que ser, precisam ser diferentes de A. Aí aqui eu excluo A e eu incluo o restante dos números que fazem parte do conjunto. É muito importante a gente saber isso aqui. E cai bastante. E muitas vezes a gente fica com dúvida porque não estudou essa parte aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a parte que cai bastante também nas inequações e funções que são as operações nos intervalos. Vem aqui comigo, pessoal. Aqui estão as operações. Eu trouxe aqui, pessoal, para trabalhar de forma bem rápida, tá? eu trouxe três exemplos de operações e eu tenho certeza que se você entender essas três etapas, qualquer operação que aparecer, você vai tirar de letra. Tenho certeza disso. Só fique ligado nos detalhes. Olha só. Imagine aqui, vamos trabalhar primeiro com a união de intervalos Ou seja, eu quero incluir Todos os números que fazem parte deste intervalo Às vezes o problema diz o seguinte ó, Chamando de A o intervalo de 1 a 6 Chamando de B O intervalo de 2 a 8 tá? Pode aparecer assim também Então aqui a gente tem um subconjunto dos reais E aqui um outro subconjunto dos reais Ele quer unir Unir todos os elementos de A com os elementos de B. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz, tá? Eu acho que você já deve estar tá lembrando é, deste dispositivo aqui, que é muito bom para a gente não se perder. Coloquei aqui o um intervalo de 1 a 6. Então, a gente faz uma retinha, uma reta real aqui. E coloca todos os números, quem a gente quer nesta reta, que vai de 1. Então, vou colocar aqui ó, 1 com a bola fechada, lembrando disso, de 1 até o 6. Então, o 6 eu vou colocar mais ou menos aqui. Pessoal, aqui estaria o 6, tá? Então, ó, incluindo o 6 e por isso bolinha fechada. Eu vou construir uma outra reta, onde eu vou colocar aqui os números, ou seja, o intervalo B, que vai de 2 até 8. Só que o 2, lembre-se, a gente não inclui... Eu vou colocar a bolinha aberta aqui. Não inclui o 2. O 2, ele não faz parte, tá? Então, eu vou até apagar aqui e vou colocar o 2 mais abaixo aqui. Então, ó, o 2... Ele estaria aqui. E o 8, aí sim o 8 bolinha fechada. Então vou colocar aqui, ó, o 8 aqui embaixo. Tá ok, pessoal? Então aqui estaria o 8. Bom, quem é a solução? Até deixei com a cor em destaque aqui, ó. Quem é a solução do meu problema? Quem eu quero, pessoal? Eu não quero unir todo mundo. Eu quero unir todo mundo. Eu quero todos os elementos de A com os elementos de B. Então, pessoal, quem vai ser a solução? Eu vou juntar todo mundo. Olha só, quem eu quero, eu vou até dar um destaque aqui, ó. Quem eu quero? são exatamente esses números aqui, ó, que vai de 1, incluindo 1, até o 6 eu quero? Quero o 6 também. Mas eu posso continuar, porque o conjunto de baixo, o intervalo de baixo vai até o 8. Olha só. Então vamos até o 8. Eu quero isso aqui, ó. Quero essa galera que tá aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu quero todos os números que vão aqui, ó, de 1, incluindo 1, até 6? Não. Até o 8. Olha só onde vai aqui. ó Incluindo o 8 também. Então, quem seria a solução do meu problema, pessoal? A solução é de 1 um até o 8, incluindo o 8. Olha só que legal. Porque eu quero todo mundo. Eu tô juntando todo mundo. Aqui é a união, tá? Agora, vamos para a interseção aqui, pessoal. Olha só. Interseção. Primeiro, a gente vai colocar aqui os números de 1 um a 6. Tranquilamente, como a gente fez. De 1 um até o 6, Bom, o outro intervalo vai de 2 até o 8, melhor, de 1 um até o 6 aqui em cima, né? Então, vamos melhorar isso aqui, ó. de 1 um até o 6. Embaixo aqui, a gente vai ter do 2, então 2 bolinha aberta, o 2 não entra, até o 8. Então, o 8 eu incluo bolinha fechada. Não é isso, pessoal? Beleza, só que eu quero a interseção. Lembre-se que a interseção seria tudo que está em comum entre o intervalo de cima e o intervalo de baixo. Então, vamos pegar, pessoal. Isso aqui é interessante até a gente fazer esse risquinho aqui. ó. Aqui é o intervalo que vai de 1 a 6 e aqui é o intervalo que vai de 2 a 8. Então, ó, quem são os elementos que fazem parte tanto do primeiro intervalo quanto do segundo? Aí você poderia fazer o seguinte também, ó... ó Todos os números estão aqui, ó. eles estão entre 2 e ó, fazem parte tanto do intervalo de cima quanto do intervalo de baixo. Ele vai de 2 até o 6 é, aqui. Só que fique ligado no um detalhe, olha o detalhe aqui que a gente precisa se ligar. O 2, ele não faz parte desse intervalo aqui, pessoal, tá? Agora, ele faz, sim, parte do intervalo aqui em cima, porque ele está entre 1 um e 6. Todos os números entre 1 um e 6 fazem parte desse intervalo aqui. O 2, ele faz parte de cima, mas não faz parte de baixo. Ou seja, como eu quero interseção, os elementos em comum, então, o 2 aqui, ele não faz parte. Olha só que legal, né? Então, ó, quem é a solução aqui, ó? Vai de 2, só que eu excluo o 2, bolinha aberta, tá? Ele vai do 2, eu posso até apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Ele vai do 2, não é isso? Com bolinha aberta, até... Até quem, pessoal? Até o 6 com bolinha fechada, tá? Então, eu excluo 2 e incluo 6. A nossa solução, ela estaria aqui, ó. Tá? A solução aqui foi de 1 um até o 8. Aqui, ela vai de 2 até o 6. Só que eu incluo 6 e excluo 8. Então, a gente poderia escrever assim ou também, né? A gente poderia escrever desta maneira aqui, ó. excluo o 2 e incluo o 6, tá? Então, aqui estaria a solução do nosso problema. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos para a diferença agora, né? Finalizando aqui, vocês estão vendo que é importante a gente saber é, esses intervalos, é muito, pessoal, mas muito importante por favor, siga meu conselho veja com detalhe, se não entendeu é, é, é, reveja o vídeo tá? pegue um livro, eu vou tentar fazer um pdf com essa explicação aqui para vocês também, vou disponibilizar assim que estiver pronto, disponibilizo aqui é, nessa playlist, eu coloco aí um link onde vocês vão conseguir baixar em algum lugar, tá? espere um pouquinho que eu vou disponibilizar para a gente explicar com mais exemplos esse detalhe aqui da, das operações com intervalos, fiquem ligados não deixem de lado e probleminha aqui, tá? A diferença para finalizar, pessoal, olha só. É, vamos lá. De 1 a 6. De 1 a 6, da mesma forma. Intervalo fechado de 1 até o 6. Intervalo fechado. E de 2 até o 8, né? Aqui eu tô explicando tudo. São os mesmos intervalos, mas para a gente entender bem o que é a diferença, a união e a interseção. Olha só. Aqui eu teria o 2 Tá? Então, eu vou até apagar aqui para ficar melhor, para a gente enxergar. Então, aqui, ó, o 2, bolinha aberta, o 2 não faz parte, e aqui o 8, o 8 estaria aqui mais ou menos, tá? O 8 estaria aqui e o 2 estaria aqui. Ele quer diferença, pessoal, a solução é a diferença. O que é diferença? É o que tem no primeiro e não tem no segundo, é o que tem aqui e não tem aqui, por exemplo, se fosse o A menos o B, é o que tem A e não tem B. O que é que tem neste intervalo que não tem neste intervalo, pessoal? Bom, a gente vai olhar para o intervalo de cima, tá? Olha só que legal, essa questão aqui é boa. O que é que tem no intervalo de cima de 1 a 6? Ó, o que é que tem de 1 a 6 que não vai ter de 2 a 8? Bom, são todos os números que estão entre 1 e 2, né? Perceba que 1 ó, ele não tem nesse intervalo de baixo. E todos os números que estão antes do 2... Também não faz parte deste intervalo. Inclusive, olha só a pegadinha aqui que poderia cair para vocês. Ó, vou até colocar aqui. Ó. Ele vai aqui de 1 um até, até o 2 aqui, mais ou menos. Ó. Tá vendo, pessoal? Ele vai daqui até aqui. Ó. Só que, ó. Olha só. O 2 faz parte disso aqui, pessoal. O 2, ele faz parte de cima também, ó. Ele não faz parte de baixo. O 2 estaria tá aqui, ó. Tá? Então, de 1 até o 2, inclusive o 2, é, é a diferença. É o que tem neste intervalo, mas não tem no intervalo de baixo. Então, aí estaria uma pegadinha, que eu já vi muita gente caindo nesta, nesta operação. Tá? Então, o intervalo aqui seria quem? Vai de 1, inclusive, até o 2. Né? Muita gente poderia escrever aqui o 2 com bolinha aberta, mas não, porque o 2 ele faz parte... É, ele faz parte aqui dos números que estão no primeiro intervalo e não estão no segundo, tá ok? Então, a solução aqui seria esse intervalo aqui, ó, que seria quem, pessoal? De 1 um até o 2. Olha só que maravilha, né? Um detalhe importantíssimo que, às vezes, a gente deixa de lado, né? A gente deixa de lado, mas eu achei interessante trazer todos esses detalhes aqui, você. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu achei essa aula super importante, por isso que eu tive cuidado, é, trazer todos os detalhes ali, para você não ficar mais com dúvida nesse assunto que não é besta, tá? Que pode ser, aqui, é, o cara da banca que tá fazendo a questão assim, da, da sua prova, ele tem, pode ter várias ideias ali para quebrar é, a questão, tá ok? Para deixar todo mundo com dúvida naquela questão. Então, tome cuidado, Faça muitos exercícios, os exercícios ali são excepcionais para você que está se preparando, tá? Não deixe de lado, faça... A, a, o segredo do, do, do concurso de admissão, independente do que seja, ele é, é o segredo, o maior segredo é você fazer a maior quantidade de questões possível, tá? Não deixe é, de fazer questões, pois essa aí é a parte é o segredo de tudo, tá bom? Além de você entender, você exercitar bastante e tentar ensinar alguém, tem que ensinar alguém que você vai, vai, vai aprender de uma outra maneira, uma maneira muito mais efic eficaz, tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreva, curta o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!